A lua cheia dessa noite Tem uma cor diferente Ela vem vestindo a luz Dona do céu, linda vedete É uma poesia enorme E encarna nos olhos da gente Uns versam, uns riem, uns choram Uns cantam e vão contentes A lua é do coração A lua é uma oração A lua é do coração A lua é uma oração E todo mundo entende E todo mundo entende Vê-la nascer tão veloz, iluminando o meu peito, faz renascer todo o amor que já és guardado e descrente, caminhando pelas ruas, onde a luz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 Dos lugares e do tempo A lua é do coração A lua é o oração A lua é do coração A lua é o oração E todo mundo entende E todo mundo entende